Então, gente, eu trabalho muito com ator, atriz, e eles são super demanding. Aí eu descobri o Dr. Vitor, e hoje em dia até a gente é super amigo, porque tive um probleminha, eu corro pra cá. E a gente tem que estar tá com um sorriso super bom, porque vitrine, eu sou vitrine o tempo todo, eu trabalho em pé. A galera olhando pra mim, você tá gorda, você tá magra, você tá bonita, você tá feia? Agora, o dente é uma coisa que... É a primeira coisa que a pessoa olha. Então a gente tem que estar com um sorriso legal. E por isso, qualquer grana que a gente tenha que gastar aqui, vale a pena, galera, porque o sorriso fica demais. Vem? Vem pra cá.